Bom dia, esse é o 5 Minutos de Amor, o seu Devocional Diário. Eu sou o Pastor Bujarque e hoje o nosso tema é Sonda-me. Quantas e quantas vezes você ouviu de alguém, você precisa mudar, o seu comportamento não pode ser assim, ou ouviu de outras pessoas, olha, é bom que você veja isso ou veja aquilo, mas você mesmo nunca notou em você algo que precise mudar. Às vezes você escuta de alguém muito próximo a você a notícia, a notícia a respeito da sua vida que você acha que você não faz. Olha o jeito que você fala comigo, olha a forma como você diz as coisas, olha o seu tom de voz. Mas quem de fato é você? O salmista, ele escreve, o salmista Davi, ele escreve um texto maravilhoso no Salmo 139. Ele diz que não há como se esconder de Deus. E realmente não há como esconder de Deus, nem o que você é e quem de fato você é. E ele termina o salmo dizendo: sonda meu oh Deus e vê se há algo em mim que precisa ser mudado. É este convite que eu quero te fazer esta manhã. Eu quero convidá-lo a olhar para si mesmo e perguntar para Deus: é preciso mudar alguma coisa? Há algo em mim que precisa ser restaurado, transformado e mudado? É preciso, de fato, mudar um jeito de ver e fazer as coisas? Quem sabe, conversando com Deus, você vai descobrir que, de fato, você se tornou uma pessoa de difícil convivência. O estresse, o cansaço, as cobranças, as frustrações, elas vão gerando em nós semblantes e comportamentos ruins. Poxa, estamos iniciando um novo dia. Quem sabe Deus agora, nessa manhã, deseja e muito que você mude o seu comportamento. Talvez agora você vá refletir um pouquinho e acreditar que não é necessariamente as pessoas que precisam mudar, mas você o seu comportamento, a forma como você reage às pessoas. Sonda-me, Deus, e veja se há algo em mim que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado. Isso é um ato de amor de Deus, porque é uma conversa sincera, franca, direta, no alvo. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar, eu quero orar com você agora, nessa manhã, para que Deus possa abrir o seu coração. Deus no nome de Jesus, eu peço por mim e peço também pela pessoa que está agora, nesse momento, vendo e ouvindo esse vídeo. Peço ao Senhor que o Senhor revele, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu ato de amor, revele o que precisa ser transformado na nossa vida. Queremos ter bons relacionamentos, queremos nos envolver melhor com as pessoas, queremos corrigir as nossas falhas. Nós queremos ouvir do Senhor aquilo que precisa ser mudado. A forma como eu tenho que falar com as pessoas, o tom de voz. O que, que precisa ser mudado, Pai? Será que eu preciso enxergar algo melhor, maior nas pessoas? Será que eu tenho que ter um pouco mais de paciência? Eu não sei. O Senhor é quem sabe. Por isso eu peço por mim e peço também por ela, por essa pessoa que está comigo agora, que o Senhor possa, no nome de Jesus da revelação do alto, para que ela possa entender o que de fato ela precisa fazer para mudar o seu comportamento, a maneira de viver. Oro por mim, oro por ela, no nome de Jesus. Amém. Espero sinceramente que Deus possa te ajudar. Em nome de Jesus.